E aí, pessoal, aqui é a Carol dela Fã literária e hoje eu vim falar um pouquinho sobre o meu livro de janeiro, do Mulheres para Ler, Fim, de Fernanda Torres. Mês passado a gente tinha o um desafio do Mulheres para Ler de ler uma autora nacional, então mais justo do que pagar uma autora contemporânea que já tinha sido a minha terceira ou quarta tentativa de ler esse livro, na verdade. É um livro de 2013 da atriz, barra, escritora, barra barra produtora, muitas coisas. Fernanda Torres, que é a filha do Fernando Montenegro com Fernando Torres. E eu posso dizer que foi uma surpresa bastante agradável. O livro basicamente vai contar a história de cinco amigos. Pelo título do livro a gente já meio que liga ali que na verdade ele vai contar a história de morte deles e aí eles meio que já tinham a consciência que eles vão morrer. A gente já, já começa ali eles contando a vida, na verdade, contando a primeira morte e depois contando a vida é, de como eles se conheceram e coisas desse tipo. Cada capítulo vai contar a história de um deles então a gente vai conhecer a história de várias perspectivas, histórias de momentos diferentes e momentos em comum digamos assim. Conhecendo a história deles de uma maneira mais individual e também de como eles se conheceram e momentos que eles passaram juntos e coisas da vida como um todo. Como eu falei essa foi a minha terceira ou quarta tentativa do esse livro eu demorei um pouco para pegar o ritmo justamente porque a princípio era é muito machismo, né? Porque, enfim, são homens dos seus 60, 70 anos, nascidos no Rio de Janeiro, ali na primeira metade do século XX. É complicado porque, por mais que isso não justifique, eu entendo em esperar personagens assim, né? Eu também não tinha, acredito eu, como esperar que iriam ter cinco caras falando sobre direitos iguais e coisas do tipo, então eu eu resolvi passar por cima disso e dar mais uma chance e posso dizer que foi, assim, muito bom pra mim ter feito isso, porque foi uma leitura muito boa. Como eu falei ele vai trazer muitas perspectivas, ele vai trazer também uma não linearidade de fatos o que me agrada muito. Por mais que tenha sido o primeiro livro dela, isso foi muito bem retratado, porque ela conseguiu trazer personalidades muito diferentes. Eu acho que isso deve ser uma coisa difícil de ser feita, né? Pra um autor, principalmente de primeira viagem e são personagens realmente assim, que eles conversam muito entre si que a gente entende as relações que são construídas entre eles, mas que eles são extremamente diferentes e a gente consegue ver a personalidade a cada capítulo que a pessoa vai lendo. Outra coisa que eu gostei foi justamente essa progressão de fatos você vai conhecendo eles aos poucos você vai meio que se apegando, tanto que quando eu terminei o livro eu fiquei meio que sentindo um pouquinho de falta de conhecer sobre a vida deles isso porque eles são personagens muito sinceros a gente consegue se conectar muito fácil com eles, são então, assim com a gente, eles trazem a vida de uma maneira muito singular e trazer a morte também. Não é um livro lindo, não é um livro fácil de se ler, porque ele realmente traz uma verdade assim, muito nua e crua sobre a vida e a morte. E a narrativa torna isso muito claro, assim, a gente consegue conhecer e compreender muitas coisas ao longo da história. Por mais que a vida não seja 100% sempre um de flores, né? Como todo mundo sabe. E ele faz questão de deixar isso muito claro. Então esse livro vai ter muito palavrão. Eles falam muito sobre sexo. Eles têm uns pensamentos realmente bastante machistas preconceituosos e coisas do tipo. Mas vai retratar muitas reflexões sobre muitos temas bacanas, complexos da vida. Mas acima de tudo foi um, um livro que me fez refletir mais uma vez sobre como acontecimentos diversos da vida, dependendo da perspectiva Vão ser completamente diferentes Então cada um vai trazer seu pensamento Singular sobre a determinada coisa E a gente vai conseguir entender que Sempre as histórias têm mais de Uma ou duas verdades E foi um livro que deixa isso muito bacana Sempre refletindo sobre o que é a vida E principalmente sobre o que é a morte De uma maneira muito simples De uma maneira muito clara e muito sincera Então é isso, eu já vou pedindo pra você deixar o seu like Se você gostou, se você não é inscrito Se inscreva, se você já leu sobre esse livro Comenta aqui embaixo e vou dizer mais Esse mês o desafio é ler uma autora que sai ali do eixo Estados Unidos, né, Reino Unido, por ali e eu não poderia escolher outra senão a Chimamanda Amanda. autora que eu já li alguns livros dela e eu vou ler No Seu Pescoço, que na verdade é um livro de contos. Já comecei, mas estamos lentamente lendo, eu espero gostar muito eu acho que eu vou gostar, porque enfim eu já conheço a autora e sei que ela é incrível a dica, dica de mais uma autora que não é tão óbvia assim, saindo desse eixo aí, e aproveito para deixar aqui embaixo também o que vocês estão lendo de autora se vocês estão participando do Mulheres Pra Ler, né que é esse projeto maravilhoso diário do Conto e Encanto espero que vocês tenham gostado, é isso valeu!